Considerando falsa a afirmação, se Ana é gerente, então Carlos é diretor. Está considerando falso A afirmação necessariamente verdadeira é... Aí você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Olha só, ele está dizendo que esse sem então aqui, ele é falso. Aí ele quer saber qual que é verdadeira. O que, que você vai usar nessa questão? Uma questão que envolve a tabela verdade. Por quê? O que a gente ensina? Toda vez que a questão afirmar a ah, tal é falsa, então qual é verdadeira, você vai usar a tabela verdade. Beleza, já sei que é uma questão de tabela verdade, interpretei. Técnica R. Aí, ó, você deve estar pensando aí, ah, vou ter que montar a tabela? Não, por quê? Na técnica R, o que a gente ensina? A gente ensina aqui, galera, quando você tem questão de tabela verdade, o mais importante é saber a tabuada lógica dos conectivos, tá bom? Isso é o mais importante, saber a tabuada lógica. Cada conectivo tem a sua tabuada. A tabuada é o que faz ser verdadeiro ou falso. Nesse caso, a gente vai fazer só do sentão. Qual é a tabuada lógica do sentão? Vou reescrever a frase aqui: se Ana é gerente, tá? Se Ana é gerente, então Carlos é diretor. Vocêana é gerente. Então, Carlos é diretor. Beleza? Focando aqui no C, então. Show de bola? Focando aqui no cent, então. Agora vamos lá. Família, é... qual a tabuada lógica do C, então? Tabuada lógica do C, então? Vou botar aqui. A tabuada lógica. A tabuada lógica do C, então, pessoal, é isso aqui. ó. Centão. A tabuada lógica do C, então é. Vera Ficha fala para você saber é falsa Vera Ficha é falsa, ou seja o C então só é falso quando a gente tem V e F, show? o C, então só é falso quando a gente tem V e F, maravilha? o C então só é falso quando tem V e F que a Vera Ficha é falsa agora vamos lá, ele afirmou ó, considerando falsa a afirmação, então cara ele falou que esse C, então, aqui, ele é falso. Choro, falou que isso é falso. Galera, o C, então, só é falso quando acontece o quê? Vera Fischer. Então, Ana é gerente, é verdadeiro. Carlos é diretor, é falso. Vera Fischer. Choro, Milhão? Agora vamos lá. É, vamos ver as anotações. Ó, vamos ver qual, qual está certo aqui. Carlos é diretor, isso é falso. Não é a resposta. Ana não é gerente. Ó, Ana é gerente, é verdadeiro. Ana não é gerente, é falso. Ou, né? Carlos é diretor. Carlos é diretor, isso é falso. Show de bola? Tabuada tá a lógica do ou diz o quê? Tudo F da F. Opa, falso, falso, dá falso. Não é a minha resposta. Ana é gerente, verdadeiro. E, Carlos é diretor. Carlos é diretor, isso é falso. Então, aqui também é falso, porque não vai ter que ser tudo ver. Ana não é gerente, isso é falso. E, opa, já dá falso, não é o E. Ana é gerente. Verdadeiro. Então, qual é o meu gabarito? Letra E de eu vou detonar no TJ São Paulo com método MPP. Zero trauma, né? Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado?